Bom dia! Estamos aqui no banheiro e hoje vou mostrar pra vocês como dobrar a roupa. <risos> é, antes de começar tudo, esse vídeo, alguns vídeos atrás eu tinha comentado sobre a minha voz tá bem mal, né? E aí, eu tô com essa roupa aqui porque eu acabei de voltar, se você assistiu do último vídeo, você me viu que eu acabei de voltar... De uma caminhada, porque eu dormi cedo, aí aproveitei pra caminhar. E enquanto eu tava ali, na hora que eu voltei, dei uma deitadinha pra, né, aproveitar o tempo deitado, eu recebi a notícia que a minha avó faleceu. Eu, pra ser sincero, não tô sabendo, eu não tô sentindo nada. Não sei, na verdade, o que falar, mas eu tô bem triste, eu tô bem mais triste por conta, novamente, das pessoas que vão ficar. Eu amava minha avó, né, a gente passou momentos maravilhosos juntos, ai, por que eu apertei isso? Mas como ela tava sofrendo demais e eu via as minhas irmãs, eu conversava quase todos os dias com as minhas irmãs, e com a minha mãe, eu via que elas, elas estavam sofrendo, então, não sei o que pensar, fico triste que eu não vou poder ver minha avó agora quando eu for pro Brasil, mas eu acho que se realmente ela tava sofrendo, porque eu sei que ela tava sofrendo, só que ela não tava falando, né, as minhas irmãs contavam. Talvez é melhor acabar com o sofrimento do que persistir, já que a gente sabia que não ia continuar, sabe? Enfim, tô meio assim, pensativo tô tentando ocupar minha cabeça. Geralmente eu assisto algum vídeo pra ocupar minha cabeça e eu, tô, eu moro sozinho, então eu não deveria estar pirando, eu pensei em até pegar o dia de folga hoje, uh, mas eu sei que se eu pegar eu vou me afundar dentro de casa, e aí, eu não gosto de ficar chorando, e talvez eu venha chorar, mas enfim, vó, você nunca vai ver esse vídeo, mas espero que tenha passado por essa passagem muito bem, depois de todo esse sofrimento. E é isso. Não sei o que exprimir. <risos> e, enfim, tá. Eu geralmente gosto. Vamos mudar de assunto. Eu me sinto muito incomodado se eu estou dentro de casa e a casa e o banheiro ou as roupas ou, enfim, tem as coisas muito bagunçadas. E nos últimos dias eu tenho me sentido cada vez mais angustiado por conta da mudança. Então eu vejo bagunça por todos Porque você não tem como organizar caixas. Você vai fazer a caixa e vai deixar a caixa ali. Então eu estou bem angustiado com tudo. Porque eu tô vendo várias coisas jogadas. Então me, me agonia. Ahn... Uh... Então eu decidi, geralmente, quando eu lavo roupa, eu tomo um tempo para dobrar todas as roupas, as cuecas e as meias, todas certinhas, porque aí é mais fácil para guardar e tudo mais. Então, você sabe dobrar roupa? <risos> Eu acho muito mais prático dobrar, claro que dá trabalho, mas depois ele fica muito mais organizado na hora de você utilizar, e fica muito mais bonitinho pra você pegar. Então eu super recomendo caso você queira fazer isso, tá? Mas vamos pegar, por exemplo, essa cueca aqui. Eu vou jogar, eu tô dobrando as roupas em cima da mesa, tá? Então eu coloco aqui as meias que estão meio perdidas ainda. Aqui eu jogo as roupas que estavam meio que jogadas ali no cantinho, porque fica assim, ó. Ali são as minhas roupas que eu tô dobrando, então elas estão numa pilha. E aqui é a roupa, por exemplo, uma cueca. Eu comprei essa cueca no Brasil, da Taif? Taif não. Eu comprei essa cueca. E o processo geralmente é pra você transformar as coisas sempre em retângulo. Mas, cuecas e meias, a gente faz uma dobragem um pouquinho diferente, certo? Dobragem? Não sei se existe essa palavra. Deixa eu só aumentar aqui vocês. Então, a gente vai fazer assim, com a cueca e a meia. Eu gosto de fazer assim. Se você tiver bastante espaço, você só dobra assim. E aí, você guarda assim, certo? Mas eu gosto, pra que ela fique presa, se começar daqui. Então, eu coloco uma mão assim, tá vendo? Giro a cueca na minha mão, ela vai fazer como se fosse um retângulozinho. E aí, eu dobro uma partinha dentro do laço. Então, dentro do elástico. Então, ela vai ficar um retângulozinho presinho, assim. Vamos fazer de novo? Então, a cueca tá assim, você pegou do varal, então você dobra aqui, tá vendo? Você coloca as suas mãos assim, e dobra assim o elástico. Então, o elástico vai ser como se fosse o local onde você vai encaixar. Então, você dobra até a metade, abre o elástico, uma partinha do elástico, e coloca ela dentro como se fosse uma gavetinha. E aí, fica assim. Então, aí eu venho, coloco isso no cantinho, porque aí eu faço isso com todas as minhas cuecas. Geralmente, roupa, certo? Se a gente for falar de camiseta, hum, desdobra. Agora, na nova casa, eu vou tentar... Não vou tentar dobrar a roupa, a camisa, mas agora eu ainda tenho que dobrar, porque eu vou ter que guardar na mala e tal. É, eu faço de novo um retângulo Então a roupa tá aqui Eu deixo a parte da frente pra baixo Então Virou de frente, jogou um pedaço Não precisa ser muito exato Pra frente E a outra manguinha pra frente Então tá vendo que ela vai formar como se fosse um quadrado Aqui Você pode organizar, claro Então aqui Você vai dobrar metade Assim pra cima E aí você vai pegar a cabeça dela Metade assim E vai dobrar assim E aí você consegue guardar Uma em cima da outra assim Você vê todas as cores Ou você coloca numa gaveta todas elas assim E é assim que eu tenho guardado as minhas roupas Nos últimos tempos Eu vi Marie Kondo tem um Aliou? <risos> existe uma série. Existe uma série da Marie Kondo. E ela ensina a gravar, guardar coisas na internet. Ela uh, me ensina basicamente guardar as coisas. Dobrar. Folding. Então, ó: cueca. Guardou assim. Um pacotinho. Fica muito mais bonitinho. E aí, quando eu cheguei aqui na Polônia eu comprei um... Eu comprei um... Como se fosse um organizador de gaveta. Aí eu coloco todas as minhas minhas, todas as minhas cuecas lá. Atualmente, tá um pouco bagunçado. Sabe? Porque o processo de fazer uma mudança me deixa tão assim, tipo... Ai, ah, eu vou ter que fazer mudança? Pra que, que eu vou organizar? Entende? Não é bom esse, não é bom, mas é o que tá passando e eu não vou, né? não vou ficar brigando comigo mesmo, por conta disso. Ok, então os meus shorts eu geralmente faço do mesmo estilo, faço uma, um retângulo, um quadradinho, encaixo eles assim, só pra mesmo ter um espaço pra guardar. Ah, e camisetas mais assim, né, não, dá, não gosto de ficar dobrando, mas eu vou dobrar porque eu já vou ter que colocar na mala essa semana. Eu, eu faço, coloco elas no cabide, porque aí no cabide fica mais fácil de pegar, fica mais organizadinho, geralmente. Uma vez, conheci uma pessoa que organizava as coisas por cores, eu achava muito legal. Ele tinha várias camisetas assim, ele é, organizava por cores. Eu tentei fazer isso, <risos> dar um trabalhinho, mas é, é funcional, sabe? Fica bem funcional... Fica bem organizado e essas organizações trazem uma paz para gente, né? E é isso, eu vou continuar terminando de gravar aqui. Agora é umas sete e meia, mais ou menos. Não sei, não sei o que eu tô sentindo. Não sei se eu deveria estar tá triste. Eu não sei se eu deveria estar tá conformado. Não sei o sentimento que eu deveria sentir. Mas eu tô consciente de que todo o sofrimento que a minha avó tava sentindo se acabou. E que eu acredito em reencarnação, eu acredito que tem um outro ambiente além daqui, não acredito que exista céu. Na verdade, na verdade, nesse, nesses. Nesse processo de pandemia e tal. A palavra Deus é uma coisa que, pra mim, me questiona muito, sabe? Não sei se existe Deus pra mim. Eu sei que existe uma força, uma força universal, como se fosse uma coisa do universo, que está aí e trabalha muito com a sua fé, com a sua positividade. Então, não sei se a palavra é Deus mesmo e minha prima eu tenho uma prima chamada Thelma e quando ela veio pra cá eu sempre falava que existia um espírito aqui em casa que se chamava Lala então eu tenho trocado às vezes, não espírito é como se fosse um Easter Eagle uma coisa assim, além que estava aqui e a gente brincava ah, graças a Lala tudo a Lala, sabe? Mas enfim, realmente não sei o que senti agora, o que eu sei é que eu vou terminar essas roupas e vou guardar, tá? Talvez daqui a pouco eu vou tomar café e vocês vão acompanhar comigo. Eu tava ali pensando sobre já começar a guardar as coisas, e como aquelas roupas são as roupas que eu usei nos últimos dias, ela vai continuar pra essa última semana, porque semana que hoje é sexta, né? Semana que vem, gata, já é dia de viagem. Então assim, vamos já guardar uma sopa junto comigo? Ó, peguei minha mala. Essa mala aqui é uma Santino, super leve. Comprei isso em Curitiba, na rua 24, 24 horas. Tem umas lojas assim no shopping lá da 24 horas. E aí, comprei lá Voltamos a cor Então, comprei lá no shopping da 24 horas E... Enfim, né, gata? A gente vai ter que, querendo ou não, fazer essa mudança Então, assim Nossa, tá... gente, hoje vai fazer 31 graus Então tá muito quente, muito quente Ó, oh. ficou pesada Ah, nem cara tão pesada Já carreguei malas muito mais pesadas do que essa A vida da pessoa não tem uma paz, né? Não sei o que aconteceu, acho que quebrou o liquidificador Sério Sério, sério, sério, sério. sério. Já tirei A da... tomada Bem, dá uma atualização Depois daquela Cagada lá do do shake Eu dormi Eu pedi meu dia off Ó, Quando eu fico estressado Alergia impura Entra na minha alma Eu não sei como eu tô sentindo Tô sentindo uma angústia Na verdade, não sei Eu não tenho um, um resumo Do que eu estou sentindo Mas eu tô com uma angústia Meu corpo tá doendo Dormi já Pedi folga do trabalho Aqui na Polônia a gente tem um negócio chamado Folga on demand Como que é? On demand leave Que é tipo uma saída on demand Caso eu necessite E aí eu pedi isso No trabalho Falei com minha chefe E aí Pedi pra sair hoje Porque eu não ia aguentar ficar lá Eu tava com uma dor né? Eu tava pensando se seria melhor eu estardar E Ocupar a minha cabeça Ou não estar lá E ficar com a cabeça livre Pensando em outras coisas, sabe? É uma coisa que eu não sei se, O qual funcionou Eu sei que eu tô Foi uma boa escolha Eu não ter ficado Então agora eu tô aqui eu Fiz a minha salada Que é Já mostra Aí eu vou fazer uma aguinha Daquela de cheiro Vou ficar assistindo uma sériezinha. Olha hum. a ah, minha alergia. Eu fico todo vermelho. E ah, hoje tá ardendo um pouquinho. Mas eu vou almoçar dia 2. E é isso, galera. Tchau! Ah, de novo eu, novamente. Tô indo fazer a verificação de como estamos seguindo esse processo como eu falei eu vou tentar gravar para vocês mas não sei se eu posso e, e tudo bom como eu estou me sentindo ah, não sei, fiquei meio em casa apenas fazendo vários nadas Não tem, não sei Tô com uma dor de cabeça Não tomei remédio pra isso Mas chegando em casa eu vou tomar E aí vou ficar quietinho em casa O dia tá muito calor Tá ventando agora, bem né? Espero que chova Não agora, quando eu estiver voltando Mas quando eu estiver indo, voltando pra casa Quer dizer, quando eu estiver em casa Enfim Já chego lá e mostro pra vocês Pessoal, já saí de lá não gravei, porque... não gravei Ai, eu esqueci, na verdade Na hora que a gente já tava terminando as medidas Eu, basicamente, falei, ai, tinha que gravar E aí, enfim, não gravei Mas, de 124kg, estou com... 124kg e 5 estou com 119 E aí, se foram quase 5 quilos, eu acho Aí hoje eu saí de lá com uma bolsinha Comprei essa bolsa Porque eu tenho uma dessas de saquinho, Eu realmente gosto Só que eu tenho uma dessas amarela Então não combina muito com as roupas E hoje eu tô toda de preto uh, Então é isso Agora teve bastante mudança Então essas mudanças são bem visíveis uh, Mudanças boas o meu fígado também teve uma perda de gordura, então foi bom. E é isso, agora a gente tá indo pro mercado <risos> e depois pra casa, tá? Tem que comprar alface, tem que comprar algumas coisas, então depois a gente conversa, tá? Tchau! Bem, é, vou dormir, quer dizer, vou terminar o vídeo... Muita dor de cabeça. Tô me sentindo meio com febre, sabe? E... Vou tomar um chazinho antes de dormir. Eu esperava que eu tinha um paracetamol aqui, mas aparentemente eu não tenho. Então, quando eu não tenho paracetamol e eu tô sentindo o mesmo... Ui! O mesmo sentimento de uma gripe... Eu gosto de tomar esse chazinho aqui que se chama Teraflu Então hoje a gente vai se despedir do... Do... Desse momento Eu sei que não é uma coisa simples e não é uma coisa que vai passar rápido Mas... Eu acho que a minha avó foi para um bom local Sem sofrimento agora E é isso. Muitas energias para os meus familiares também que estão lá e eu realmente não posso ajudar. Aí é. Então hoje também é o último dia das batatas. Então a partir de agora se contarão. A partir de amanhã vamos contar seis semanas. E nessas seis semanas. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Então tá bom. Tchau, fiquem bem. Um beijão.